Olá meu amigo! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Wesley Braz aqui. Eu vou estar te ensinando aí agora esse solo que você acabou de ver, tá? Que é da música Toque no Altar, da banda Toque no Altar. Certo? É um solo bem curto, só que tem um certo desafio ali de velocidade, beleza? Se você gostar, já deixa o joinha pra nós, se inscreve no canal, tá? Compartilha com aquele amigo seu que tá querendo aprender guitarra também, ok? E só mais um recado bem rápido, nosso curso Evolução tá em promoção. Então, se você tá querendo aprender um pouco mais de guitarra, desenvolver mais sua técnica, desenvolver mais seu fraseado, seus acordes, etc., Dá uma olhada no link que está na descrição aí, tá? O curso completão aí com o meu suporte pessoal, beleza? Então bora lá, vamos direto para o vídeo. Bom, então vamos lá. Esse solo está em Mi menor, ok? A gente vai pensar basicamente na pentatônica região da pentatônica. Tá? Isso aqui na tonalidade maior seria Sol, né? Que é o relativo. Tá? O meu timbre que eu estou utilizando aqui, um pedal de distorção. Tá? e simulação de amplificador, está tudo no computador, certo? Então basicamente vamos lá, vamos diretamente aqui já ao assunto, tá? eu vou tocar tá? com tablatura no vídeo, então eu vou executar e no final eu faço a explicação aí sobre os pontos mais importantes, para você se preocupar, tá? bem etc. Tá? Então vamos lá, eu vou executar o solo todo é, com tablatura e depois bem lento, certo? Vamos lá. Certo? Agora vamos lá, para os detalhes aí do solo, né? Você vai perceber que essa, essa parte que é rápida, ela parece que não faz muito sentido quando você toca lento, né? Então você vai ter que tocar ela rápida para poder ela fazer algum sentido, tá? Mas você vai começar bem lento. A parte rápida, observação aí na minha paletada, tá? É praticamente tudo sweep, tá? Você vai fazer leves alterações aí, ó. Começa para baixo, para cima, para cima, slide, Hammer on e pull off Pra cima, pra cima, desci Opa, aqui okay. e depois aqui ó. Certo? A palhetada A palhetada é importante porque se você uh, fizer de uma forma muito diferente Se for paletar alternado você vai ter mais trabalho Tá? Então é importante que você respeite bastante Porque quando eu pego algum solo para passar para vocês, eu tento sempre simplificar, tá? Então não quer dizer que o solo está reduzido, ele está conforme tá o original, só que eu tento simplificar a execução, tá? De maneira que fique mais fácil para você conseguir um resultado melhor aí, tá? Então primeiro bend do começo do solo, é um bend de meio tom, né? Tá, depois vem a partezinha rápida, depois vem aqui ó, nessa parte você pode até dar um, um fazer um bendzinho, né? Ó com a pestana, tá? Depois, tem um detalhezinho aí no bend, que ele é um pouquinho difícil de executar, tá? Você vai fazer o seguinte, você vai subir o bend, ó. É rápido, tá? Subiu o bend e voltou, você vai subir o bend devagarzinho, ó. Tá? Certo? Aqui, ó. Certo? Ok? E aqui a gente finaliza o solo, tá? Só essas observações. É um solo relativamente simples. Deixa o seu comentário aí se quiser aprender mais alguma música, algum, algum conteúdo teórico, prático. Comenta aí embaixo que a gente faz. Beleza? Grande abraço, então. Se gostou, deixa o um joinha pra nós. Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.